É óbvio. Não, eu vim aqui é óbvio. É pelo boquete, óbvio. não é isso? Não. Mas vai ter uma, uma surpresa não? pra você. Ah, sabia. O que? O Valsir tá entrando Ivete. aqui. Ivete. Rabo de galo! Você lembra, Bola, como Seu surgiu lixo. isso, cara? Cara, isso aí a gente gravava o Master Trash. Eu lembro. Ele inventou a personagem Ivete Rabo de Galo, em vez de ser Ivete certo. Sangalo. Certo. Só que essa debilóide, ela tomava o Rabo de Galo mesmo grátis. E Ficava aí loucaça. a gente se ligou porque a gente falava, como é que você chama, Ivete? Ela, pau, rabo de galo. E a gente se ligou, falou, bicho, vamos fazer ela tomar uns 40, irmão. É. Não, é. Não, porque nós se ligamos e ela, que você vai cozinhar pra gente? Ah, vou fazer tal. Mas como é que você chama mesmo? Ivete, pau, rabo de galo. Ah, legal. Você usa aquele ingrediente. Eu uso arroz, uso... Mas como é que se chama, menina? Eu esqueci. Ivete! Pau! Mano, ela saiu Sacanagem. carregada do estúdio. A gente Cae, trouxe a gente trouxe carregada. De bêbada. Não, várias. Bêbada. Que... Não, não foi uma vez. Não, não, não foram várias. Ali mas, é... ia, mas ia embora bêbada e não conseguia andar, carioca. Isso eu não gente lembro, perguntava 18. viu, 18. Você não lembra porque você estava caída. Porque você é, não lembra? Eu acordava assim, muito ó. bem lá na minha cama. Eu tinha sempre Nossa, um rapaz... Que não. isso, E assim, eu ficava Cadê? com. A, ela ficava com a cara aqui assim, ó. Eita! É, não, eu dava, dava mais. Eita! Ela eu tô me exagerando. E aí mas... era, era rabo de galo mesmo. Rabo de galo? Mas... Afona, não. É. Não, e não ra Pau. Rabo de boa. galo, quando tava nos bons tempos do pânico, né? Eu já tomei 51. Hum. Uou! 51? 51 é ordem. Nossa do f... céu. Não Nossa, pode é, falar. Na é minha mais. idade, né? Pelo amor de Deus. Pode falar. Não, ó, cachaça. Pura, já tomei, nem sei o que tinha ali, o que vinha eu tomava. E eu tenho esses Pitou. dias, me, me mandaram um negócio, que foi o primeiro e não é pitir? desse. Pitir? E o bola você foi tomar comigo, você foi fazer e você tomou comigo. Maio. Um shot. De... Nossa. Qual, qual foi? O rabo de galo? Rabo de galo. E não, fizeram tomando, todo mundo tomar na verdade. Olha, o um negócio... Rabo de galo, Bola. Fica, mas, ela, mas ela tomava tanto, cara, é. que a gente se ligou e falou, vamos perguntar o nome dela 300 vezes, foda-se. Mas qual é o nome foi? mesmo? E, e Cada vez <risos> que ela tomava, tinha que fazer um... Aí ela dava um migué, botava Sim. um shotzinho. Sim, foi reduzindo. Não, mas enche o copo. Você vocês são cara de pau, cara. Estadinha. Você sabe que até hoje, na rua... Pelo amor de Deus. É, na rua, me chama de Vete, ainda. É mesmo. <risos> Eu olho, Ivete, opa! Mas o Ivete foi maravilhoso. Maravilhoso. maravilhoso. E aí, meu, tudo bem? É a versão da Paula, ela gostosa, né? É, é, é. verdade. Ah, tinha uhum. isso também. Isso foi um constrangimento pra mim, que o Diego não podia gravar todo dia. Aí me convidaram e falaram, Sil, você vai fazer a ah, é verdade, a, a Paula a que para fazia. Que pra mim era Paola Caçarrola, que eu acho muito mais legal esse nome. Uhum. E aí, puta, eu falei, não vou fazer... Falei você com a fez produ... algumas vezes, é verdade. E eu ficava super constrangida. Cheguei no Diego, falei, Posso Diego... Posso ué, ué, tem que fazer, não, senão a gente vai é ser demitido. Não, mas é muito chato. Porque era um personagem é. que não era meu, entende? Não sim, é um sim, personagem sim. meu. E... Mas fui falar com ele. foi não, tô cheio de... Não dá pra gravar esse tanto de coisa, não sei o quê. Vamos lá, pode gravar. Prefiro que seja você do que outra pessoa.